De HK bruta babá, meu aqui chega aquilo. Você parece o zumbido de lá de Chegadão. Vou lutar, me lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou é vou Eu uh, sou uh, o Snoop e os, do os caras desacreditam. Realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spock Will everyday. realmente essa é a fita Cê é tipo o Snoop Dogg, no feed com a grita Aí é foda, cê manda aí, cê só botou em fazer Essa rima eu já fiz, e você até quis fazer Spock Will everyday. essa rima eu já mandei Ele até arrancou O que eu ganho de você, você não fez de aniversário não! O que é que você quer falar? Sinceramente meu mano Você pode até pular Você falou que eu não mato sozinho Realmente eu mato Vou falar qual é a fita Vou te explicar qual é o fato Realmente eu só ando sozinho E eu vou te explicar o fato porque eu farei de medo E se eu sentir medo eu mato Uou! Uou!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 Eu faço fim, sabe que eu já tô de molho aqui. mato os MC, tá com fogo até no olho. Pois independente, hoje eu tô causando um alvoroço. Pega a garrafa, tem é esse de mago, porque eu te jogo no fundo do poço.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 Eu que decidi os três erros Tá engalando, eu de te papi, não tem o padre já tá no caminho yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar, isso é muito melhor que você tem que Primeiro. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua você tem boca pra calar, encontrou com uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que pra calar a sua oh! yeah, eu matei você, De uma coisa, eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, falei no game Que hoje eu deixo vocês em sua game play oh!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 Sabe, né, meu Porque eu sou guerreiro. Olha só, parceiro, você tá falando seu estilo. Eu te picotei, pode ser que você é suqueiro. Ei, o você freestyle e você não vai ganhar. Só que sua carne não é valiosa. Minha carne vale mais do que uma picanha. Ei, mano, <SILENCIO> que churrasco você tá ligado, mano, que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, o churrasco você por pro mês inteiro. Ei, mano, você não é guerreiro. Faça freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você entender o que é o verdadeiro. Ei, verdadeiro. Olha o brinquedo essa pérola, mano, te ensinando você não ser diamante Só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória é igualzinho rupi yeah yeah. Oh, yeah, yeah. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah, de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer uh, Pode falar de fogo, vou ensinar coisa a você, uh, você é montanha uh, calma seu moleque, o que uh, é uma montanha? No mal, é né, do pepe, Matar, Quebra meu espelho, uh, você é tão ruim. Uh, o que é o espelho? Fala isso, espere em mim. Oh! Quem vai fazer isso não vai dar aqui pra você. Uh, o que isso eu faço, mano? Isso que é RAP. Oh. Mano, calma lá. Chego agora, MC. Foi o verdadeiro 3 de 2018 fazendo isso aqui. Oh! Seus versos, mano, às vezes tem a resposta. Seus amigos fica tudo mandando um verso bom que ninguém gosta. Falam pra caralho, mas até agora não teve a proposta. quem é bom de falar na hora que nós é mandamos rima que vocês não gosta. Nós não gosta porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau. Eu não falei a resposta pra MC. Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje é como o meu relacionamento. A gente faz a rima E não tem julgamento Porque essa situação que você puxa é comum Pra portar sempre tem um monte Pra ajudar não tem nenhum Teria mais Se seu time fosse eficaz Aê, você me matar, da onde eu venho bem mais Então por enquanto parceiro, faz o parceiro faço o que Mas se não você se pode Eles acham que você é super herói Tá, chama o Batman. Robin, eu sou Robin, Robin Você tá onde, você se esconde Vou matar um por um até secar sua fonte não não, suponho, você falou que vai morrer, então já tô esperando que veio depois Então espera porque aqui você já destrava Aí parceiro, nós não é a fonte, nós tá correndo, nós é a própria água Você acha que é isso, nós tá diferente, você tá vendido Se é água dentro da cristal na prateleira, fudido Realmente água corre, eu sou amante da mãe natureza Só que hoje o padrão morre, tentou nadar contra a correnteza Aí, você não entendeu? Meu cristal é uma represa Você lá dentro nada, aqui em cima mesmo faz espalhar, Você sabe o que faz? Meu mano, você é um inútil, eu sou o Shiryu Inverto a cate... chueira, depois e inverto o seu pensamento fútil Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as rimas que eu te matei nesse round causou um arrepio É isso, valeu, valeu Bora pra votação! 4 pra lá Começa! vem, O e o bagulho no O é o bagulho no no A liberdade e os manos da cadeia. Na mão, humildade, mano, na verdade. Eu tô suave aqui na aldeia. Porque meu rap sem ideia. Ah, cê falou que eu tinha uma cara de peixe. Porque eu sou jóia. Eu piso a minha pedra e tô a barriga da baleia. E é claro, mano, você perdeu no barco. Que sente um canão, falava que é o mais mas tudo isso eu já vi na papai de nenão. Pega visão, som, é que é pá, mas não vai pegar meu. Eu arco tudo, dentro da curva. Mano, às vezes eu vejo que tô fai foda-se essa vida injusta. Mas conseguindo, eu não paro, quero que se foda tudo na luta. Eu tô mandando, disparo e amassando, vários filhos filho da fuga. Porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão E você não quer no Hoje você é comum Você já amassou os filhos de uma puta Mas hoje aqui não tem um Na tá hora legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você é um filho da puta, do faz Ela ser é uma errada hum, Misturei essa pegada ah, Filho da puta, troca levada Troca levada, só que você se perdeu na laputa. Volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas. Mesmo que você não tá entendendo. Porque é muito fácil, tá do lado forte? Você não entende, só tem que me ouvir. tá, eu fico do lado dos fracos e presto minha força, pra eles pra seguir. Nas ideias nós sabíamos trocar Mano, na onde você mora, filha da puta É o jeito que você tem de parar É o jeito que a gente cobrar o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos no corralho ah! Porque no fim das contas, você só ganhou essa.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 HD aqui